Oi família tudo bem com vocês? Gente, seguinte, hoje eu tô aqui num, em frente ao supermercado um dos supermercados mais tradicionais aqui da Irlanda, que a gente intercambista faz uma comprinha que é mais barato e eu vim mostrar pra vocês o que, que é possível a gente comprar com uma moedinha de 1 euro Você tem noção do que, que a gente pode comprar com 1 euro aqui na Irlanda? Porque no Brasil a gente sabe que é muito difícil a gente comprar alguma coisa com o real né? Então vou mostrar pra vocês alguns produtos que a gente consegue pagar com uma moedinha só de 1 euro, bora comigo? Acharam, gostaram desse vídeo? Eu adorei, gente. Eu adoro ver esse tipo de vídeo, principalmente pra gente saber sobre o preço, né? E que loucura a gente conseguir comprar alguns produtos com uma moedinha de 1 euro. Pensa só, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu venho trazer mais para vocês, tá? No próximo eu vou trazer de 2 euros. Gostou? Então vem cá, comenta, compartilha. Compartilha com aquele amigo que tem curiosidade de saber sobre isso também. E não esquece de curtir, tá bom? Até mais, tchau!